12 anos depois de começar nesse ramo de memorização, eu lancei este livro aqui, que eu quero mostrar para vocês. São os 10 Hábitos da Memorização, Desenvolvo uma Memória de Elefante. Foi lançado pela Editora Gente. Aí É um livro que ensina a usar a memória com mais eficiência, com inteligência. Que é diferente de usar a memória...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 turbinar a sua memória. Entra agora no site, adquira o livro, dê de presente, é um grande presente dos 10 hábitos da memorização.